Oi, águas cinzas e o controle de larvas de insetos. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Ao som de um sabiá. Primavera chegando, sabiá cantando. Aqui atrás, canarinho cantando também. Ah, é uma festa, é muito legal. Então... Lá para trás, um veranicozinho no meio do, do inverno, temperatura mais elevada, nutrientes chegando, e a gente vai ver em alguns pontos do, do sistema novo, sem larvas. Agora, num determinado ponto, muita, muita, vocês não têm noção, não, não aparece direito no, no vídeo, mas muita larva. E, e não é de, de, de pernilongo porque eu peguei um pouco d'água, acompanhei o desenvolvimento né, e vi os tinha nisso sei que não era de terniloma. Mas aí, o que, que explica isso? E, e como é que é, então, o, o pensamento científico? Você observa a natureza e você tenta explicar o que, que, é que aconteceu. Ou você observa um problema, você está com um problema. Então, de repente, no meio do sistema, eu tenho, entre aspas, um, um problema. Eu tenho um punhado de larvas de insetos que estão ali e que pode ter é, desenvolvido no, no meio, pode vir pernilongo também, eu não quero essas larvas ali. Então, eu enxergo essas larvas ali como um problema. Se fosse num, num outro lugar, por exemplo, um, uma criação de peixes, se eu tivesse peixes ali, o problema já seria a solução, porque os peixes comeriam essas larvas. Então seria alimento para os peixes. Mas no sistema, naquele pedaço, a quantidade de oxigênio ainda não está legal, então não dá para ter peixe. Logo, as larvas viram um, entre aspas, problema. Como é que eu resolvo isso? Para resolver isso, eu tenho que entender de onde é que vem esse problema, o que, que é que é, está é, acontecendo. E no vídeo a gente chega a uma possível explicação. E a partir dessa possível explicação, como é que a gente resolve? Então, pensamento científico, observa a natureza, observa o problema, né? busca informações sobre isso, vai pesquisar, vai entender o que é que está acontecendo, a partir daí cria hipóteses ou soluções né? experimenta essas soluções e verifica se, deu, se deram certo ou não. Deu certo? Ok. Não deu certo? Volta outra vez, vai pesquisar mais, vai entender melhor, vai buscar outras soluções, experimenta as coisas. E... Legal? Então, esses vídeos aqui saem é para você não, não repetir os mesmos erros que eu repito, que, que, que eu cometo. É, é, é isso que é legal na ciência. Né? Você não precisa fazer os mesmos erros que, que já foram cometidos. Por isso que você precisa estudar um pouco. Para você ver o que, que o outro já fez e que deu errado. Para você não continuar fazendo errado. Agora, você quer fazer errado? Você tem toda a liberdade para isso. Não quer estudar? Né? Quer fazer de qualquer jeito? Quer aplicar as mesmas soluções é, lá do, do Polo Norte, aqui no Nordeste? Ok. Não, não vai dar, mas você quer fazer? Faz. Mas você não quer não, não quer fazer? Estuda um pouco. Né? Pesquisa um pouco. Assiste os vídeos. Compartilha. Né? Dá um joinha aí. Ah, legal. Tá, o o velhinho tá falando mais coisas que eu não estou gostando, mas legal. Tá, então vamos voltar. Vamos acompanhar o vídeo. Daí às vezes o pessoal pergunta, ah, mas e larva de mosquito? Como é que faz? Tem algumas possibilidades, peixes, ou mesmo a evolução do, do próprio sistema. Bom, nós estamos no, no final do inverno, mas entrou um período de veranico. A temperatura aumenta né, e fica fácil a proliferação de, de moscas e mosquitos. Mas a gente vê aqui nessa água... Olha que bonito o céu. Mas a gente não percebe larvas nessa água aqui. Desse outro lado. Essa aqui é a chante. Chante? O efluente que vem do Brejinho e que chega por aqui, ó. Também sem larvas. Mas tem aqui algas, mas sem larvas. Nesse outro pedaço, no meio do brejinho, a gente já vê alguns bichinhos nadando, mas sem larvas de mosquito. No entanto. Isso que é legal eu que eu quero mostrar. Vamos ver se dá para pegar a quantidade de larvas que tem nesse pedacinho. Não está dando para mostrar, mas talvez dê para. Sim, aqui dá para a gente ver uns mosquitinhos. Não são pernilongos. São uns mosquitinhos que eu não sei quais são também. E muita larva. Dá para a gente ver a água mexendo um pouco? Ah, aqui, ó. Aqui dá para a gente ver as larvas. Olha, esse que está mostrando aqui ainda é pouquinho. A olho nu, a gente vê muita, muita mesmo. Ok, o processo natural está quente e tem muito nutriente. Isso, essa é a diferença daquela parte que a gente não enxergou larvas, aquele outro lugar. Também não, o corguinho não, mas aqui sim. Então, por que, que aqui tem tanta larva enquanto logo ali do lado já não tem? Aí a gente vai pesquisar né, qual é a alimentação das larvas de, de mosquito. E a gente descobre que ele se alimenta de matéria orgânica em degradação, né, junto com... É, fungos, bactérias, micro-organismos em geral. Então as larvas vão se alimentar disso. Por que é que ali não tem? Porque já passou pelo sistema de, de tratamento e a matéria orgânica foi ficando pelo caminho. Ela foi sendo degradada e lá ela já chega com bem menos matéria orgânica. Agora aqui tem muito alimento, muito nutriente e as larvas se desenvolvem. Mas se o efluente está vindo dali, passa pelo corguinho e chega até aqui, se ali não tem larva, por que, que aqui tem? Porque lá não tem nutriente e por que aqui tem? Daí que a resposta que eu cheguei é de que essa matéria orgânica está vindo aqui da composteira. Aqui a matéria orgânica. É, restos de, de folhas e cascas e, e frutas e tudo mais, isso está se decompondo e está vindo dissolvida na água aqui da bancada. Se a gente olhar de perto, a gente vai ver, não larva, mas muito musgo, alga, né? as plantas que já estão chegando por aqui, se instalando. Olha, a gente não vê larva, mas aqui está presente matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica dissolvida está chegando até aqui, Muita, muito nutriente disponível, e aí as larvas encontram um espaço legal para se desenvolver. Como a gente viu, não é de pernilongo. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, eles acabam fugindo, né? Mas não é de pernilongo, é de um outro. Mosquitinho, mas mesmo assim, nós não vamos deixar. Como é que a gente resolve se a água tivesse uma qualidade melhor? Você poderia, ou a gente poderia ter uns peixinhos aqui, mas muito provavelmente aqui ainda é uma água com muita matéria orgânica, está consumindo muito oxigênio para degradar essa matéria orgânica. Então é um lugar que deve estar com pouco oxigênio para as larvas de mosquito tá tudo bem, porque elas vêm até a superfície e buscam oxigênio direto do ar. Ok, mas eu não quero essas larvas aqui, porque pode acabar atraindo pernilongo. Nós vamos tirar isso daqui. Como é que a gente resolve? Tem que esvaziar isso aqui e vou colocar pedra outra vez. É, aqui embaixo tem pedra, depois uma camadinha de areia e eu deixei uns 10, 15 centímetros de lâmina d'água. Vou retirar essa água daqui, vou esvaziar essa parte, retirar as plantas que vão ali para frente, vou retirar essa água e retirar dessa água, vou preencher com pedras, com seixos rolados. Bacana? Depois eu volto para mostrar o trabalho. baixado o nível do brejinho e olha lá o laguinho laguinho não o filtro né continua cheio porque tem uma passagem de um lado para o outro então tirei esgotei um pouco do, da água daquele lado desse lado aqui eu acabei fazendo esqueci de deixar um, um dreno então é serviço mais manual mas ok, em alguns poucos minutos, puxei a água, tirei as plantas aqui do lado. Elas vão ficar aqui durante um tempo para eu saber que os ovos e larvas foram embora. Depois eu levo essas plantas ali para o filtro. Ou talvez mude a, a planta. O aguapé, ele, ele produz muita matéria olha, as raízes ficam muito grandes e as folhas vão morrendo e vão depositando no fundo, então acaba fazendo uma camada muito grande de, de matéria orgânica sedimentada. A gente vê ali na, naquela ponta, né, esses escuros, a matéria orgânica. E olha, além das raízes, as folhas que, que vão morrendo elas vão se acumulando no fundo também. Então, nem sempre é interessante usar água a pé. Então, ainda vou matutar se eu vou continuar com água a pé naquele trecho. Bom, então aqui retirei as pedras. Nesse lugar eu vou voltar as pedras, protegendo a saída do, do tubinho, do caninho. Né? Esse caninho, a gente já sabe vem ali de cima da bancada, trazendo a água da nossa composteira. E aí aqui eu quero pedra rolada limpa, não fazer igual foi feito no brejinho em cima, onde estava tudo misturado. Aqui eu quero pedra mais limpa, se bem que tem bastante matéria orgânica também. Não, aqui eu quero pedra rolada limpa como essas que estão colocadas aqui já trouxe as pedras vou lavar as pedras e preencher o o espaço com parte das pedras que eu havia tirado refiz uma caminha deixando uns ocos eu quero espaços maiores aqui dentro de maneira que o efluente não fique retido. Que ele tem espaço suficiente para percolar. Agora vou recobrir com, a, com o seixo rolado. Então é isso ao som de passarinhos cantando aqui em volta. É, se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe com os amigos.